É, não, direto no Twitter Fala que ele é muito com esse Monark Só pra dar um soco na cara É, dele. direto Sim. tem essa porra aí Porra, esse cara, moleque Ele tem, ele tem uns discos do Roberto Carlos Que ele é, tá falando do Roberto Carlos pra caralho Vai dizer que não é Sou fã pra caralho Muito Cara, ele tem um disco que o Roberto Como é que é a história? O Roberto Carlos quebrou os discos Na verdade é o seguinte Ele tem um disco chamado Louco por Você Que, é, que depois ele passou a ter raiva do disco porque na época recebeu muita crítica falando que era uma imitação de João Gilberto. Quando ele fez sucesso em 1967, com o Ritmo de Aventura, ele saiu comprando todo o estoque da gravadora. E aí saiu quebrando todos os bagulhos, mano. Tanto que hoje se diz que é carão. Caro pra caralho, caralho. porra. Na época que eu comprei o meu, eu paguei um, uma bagatelinha, hein, mano? <risos> Pagou uma graninha. O cara tirou de um cofre no dia que o cara me vendeu, mano. Caralho! quando o cara tira algo do cofre eu, que ele foi assim série, quem, não. quem quem me contou essa parada tem um tem um mano que ele tem uma loja de disco lá na galeria eu não vou lembrar o nome dele mas ele não enxerga você lembra desse cara eu falei que um o cara querendo bater nele no sim. dia bateu nele no dia que foi nós estava lá inclusive é, nas, nas, é, na, na loja mesmo, lembra? lembra O cara foi batendo um cara cego na nossa caraca esse cara, aqui cara. aí, aí mano, é mano vai vendo. Aí eu falei ô, irmão você não tem aquele disco do Roberto Carlos lá louco por você ele falou pô mano eu sei um cara que tem lá na Moca o cara tem um, <risos> um milhão de discos, esse cara aí aí esse é o cara do milhão de discos Aí eu cheguei lá, pá, né? Aí eu, aí eu vi o anúncio, mano, na internet, liguei pro cara e falou, tá, eu tenho disco, tenho. O que, que eu fiz? Peguei um dinheiro, coloquei no bolso e levei, né, mano? Falei, porra. Aí cheguei lá, fui dar uma olhada na, nos discos, pá, e daqui a pouco ele falou, tem um estoque ali, vamos, vamos subir onde tem umas exclusividade e tal. Aí eu falei, então, sou o mano que ligou pra você, que, que é o disco lá do Roberto, eu já tinha separado uns 15 lá pra mim, né? Aí ele foi lá, abriu o cofre, e falei, caralho, mano, não entendi muito essa fita aí. Aí o disco, pá, tudo novinho, né, mano? Falei, caralho, será que essa porra é repreensagem, mano? Aí liguei pro Dri na hora. Falei, ô Dri, o cara tá com um disco aqui, mas tá novo, não é possível a reprensagem. Ele falou, não existe, mano. Isso aí é quem tem é música branca do olho azul e foda-se. E até o encarte original de época, mano. Esse disco foi lançado em 1961, é o primeiro LP dele. Tu, ah, é, tu já ouviu esse disco na tua casa ou tá lá guardado desde então? Não, já tô... ouvi. Eu vi, é. cara. Ele é aberto. O disco é aberto. Esse não é o lacrado que eu te mostrei, que é uma versão tem, espanhol tem, tem alguns lacrados, tá? <risos> eu, faço, eu faço coleção de discos lacrados também. Uh -huh. E aí, tal, mano, aí... Aí eu falei, caralho, pá, vou levar o bagulho, mano. Aí ele... Pô, mas você vai levar? Eu falei, vou, caralho, você não tá vendendo? É, mas puta, é foda, mano. Você vai quebrar minha coleção. Eu falei, irmão, você tá vendendo o disco ou não tá? Não, eu vou vender. Mas é o seguinte, irmão. Tenho que... Pegar seu nome e tal, que eu prometi pro jogo que quando eu vendesse o disco, o cara ia lá pra dar uma entrevista. Aí demorou, pode anotar aí, mano. Aí dei nome, endereço errado, telefone, tudo errado, mano. Esse cara me trombou uns 10 anos depois, o cara me xingou pra caralho, ah. mano. Esse cara, inclusive, foi o que implodiu o Carandiru. Ué? Olha pra você ver que bagulho louco ele contando pra mim. Ele fala, é, mano, bem que você tinha uma cara de bandido mesmo, seu filho da puta. Você falou que ia lá pra dar entrevista, não deu porra nenhuma. Você me fudeu, mano, tá ligado? <risos> e aí depois que eu comprei esse disco do Roberto, eu recebi alguns e-mails de, de uns caras lá de Porto Alegre que tinham umas coleções de, de discos importados do Roberto, os tipo, importado, mano. Rotação 45. Né? Só na mão de um cara, eu acho que eu comprei uns 75, tá ligado? Caralho. Tudo, várias prensagens, tipo, angolano, uruguaio, mexicano, tá ligado? venezuelano Gosta, Pô, muito. Louco, pra, eu gosto pra caralho, mano. Tu começou a colecionar, tu. tu ainda morava na favela? Isso aí foi a influência do meu pai. O meu pai. O meu pai, quando ele trabalhava, que o meu pai era mestre de obra, né? E todo final de semana ele chegava em casa, mano. Tipo, 10, 15 discos, 10, 15 discos toda vez. E aí ele comprava lá os amado batista dele, Luiz Gonzaga. Música caipira que ele gostava pra caralho. Só que ele ouvia os discos final de semana e ele deixava tudo fora das capas. Aí ficava aquela bagunça. E eu sempre fui um cara que eu sempre fui organizado, né? Com as coisas aí, eu lá, limpava os discos dele, guardava nas capas. Aí ele chegava, tava tudo tava tudo arrumadinho, tá ligado? Uhum. E aí eu comecei a pegar amor pelo barato. Quando eu comecei a trabalhar no Pão de Açúcar, de pacoteiro. Aí todo o dinheiro que eu ganhava de caixinha, eu chegava em casa todo dia. 10, 15 dias. Eu tinha um dia que... Minha mãe falou, vou te bater, filha da puta Você não tem outra coisa pra comprar, mano E eu gosto pra caralho, tá ligado? Porra Mas do Roberto Carlos eu tenho muita coisa que ninguém tem, velho Tipo que ninguém tem Ó, pra, você ver ideia, pra você ter ideia, que pira, mano Tem um parceiro meu, Fabiano Lula que Ele falou, pô, conheço o seu Genival Que é o que desenrola todas. As caminhadas do Roberto o Lula Molusco? Lula tá Aí ele Salve falou, o Lula. Mano, é o Lula, mano Ele falou, mano, vou armar um esquema pra, pra você ir lá conhecer o cara Mano, só do cara falar esse bagulho eu não sonhei que eu fui levar o disco pro cara, quando eu fui levar pro cara autografar o cara quebrou, eu pulei na garganta dele, mano. <risos> Você viu, eu não quero nem conhecer esse cara, vai, deixa quieto essa fita aí, mano. <risos> tá ligado? <risos> Mas agora tá valorizando, né? Os vinils, né? Porque virou moda, Na né? verdade, nunca parou de fabricar, mano. Nunca parou? Na verdade, tem uma fábrica no Brasil chamada Polisson, que ela é no Rio de Janeiro. Mas foi tá ligado? Essa é a última fábrica de vinil da América Latina. Agora tem uma outra em São Paulo. Sim. Fizeram, certo? Nós tentamos comprar. Vocês Se tentaram comprar a fábrica? Tentamos. Antes Caralho. do investidor atual, nós tentamos. Nós era Mas pirado, lá. mano. <risos> Fomos, só lá. que, porra, o cara tirou nós pra caralho, tipo... Ah, mas sou até as carretas pra buscar todo mano, o equipamento. Mano, quer saber de uma coisa? Enfie eu essa porra mano. no cu aí. Mas ele levou ferver, com nós, ele mim. não acreditou. Ele não viu acreditou, nós assim, velho. de boné tudo. Ele falou assim, os caras dinheiro sou o Manuel da Rosa. Sou o Manuel. O senhor vacilou, julgar pela aparência, sou Manoel. Manuel. <risos> É. Mas a gente, ele, a gente foi na fábrica, ele não abriu a fábrica, a gente foi na casa dele, tá ligado? Ele não deixou a gente ver dentro, mas a gente foi na casa dele, ele trocou ideia com a gente, mas não botou fé na Depois gente. Depois queria né? que a gente comprasse, com a condição de colocar o filho dele pra trabalhar, eu falei, mano, nós é. quer comprar e quer levar o bagulho pra São Paulo. Nós levar pra São Paulo. Aí, vamos contar aquela história que nós está na frente da quebrada lá na Sabim nós estamos de... eu, ele e o Wilson pô, do esse Negredo. Dia foi foda. Aí nós falamos, pô, mano, perdemos a fábrica, aí apareceu um investidor que é o atual dono,